Fala galera, aqui é quem fala, eu sou o Kennedy Ramos e eu estou passando aqui para convidar vocês para o último intensivo do ano. Começa agora em outubro e a gente selecionou as principais matérias de biologia, química e física para você detonar no Enem. Corre agora que as inscrições estão abertas, vem estudar no Bioexplica.